Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar de três funis, tá galera? Três funis americanos que eu tô achando bastante interessante e eu vou falar a respeito desses funis já que a atualização do iOS aí veio pra quebrar as pernas, né? De muita gente a gente sabe que o iOS 14 aí ele está complicando a vida de quem anuncia no Facebook e agora ele tá quebrando as pernas de até quem anuncia em qualquer aplicativo, tá galera? Eu expliquei no vídeo passado referente ao iOS 14, o que, que tinha havido acontecido, né? Então, a gente se espelha muito no mercado lá fora. A gente tem que saber o que, que o pessoal de lá fora tá fazendo, porque o mercado, ele se espelha aqui. É um pouco diferente, porém, a gente tem que trazer a realidade de lá e já testar aqui, tá galera? Então, eu vou trazer três funis que eu pesquisei para ver como que eu ia desenvolver o funil do meu site para tá desenvolvendo mais ainda para tá vendendo melhor ainda com os funis que tem lá fora tá então de todos os sites eu olhei mais ou menos ali em torno de 80 produtos totalmente diferentes um do outro tanto de emagrecimento diabetes é, celulite de pele é produtos digitais então assim eu vi que três desses funis, a grande parte, utilizam. Então, eu vou trazer para vocês aí como que funciona esses três funis, tá, galera? O primeiro deles é esse daqui que já está aqui na tela, tá? Como vocês podem ver, já está aqui na tela. É um produto para parar de beber, tá, galera? Então, assim, é um produto para alcoólatra, tá? Então, é, logo de cara, quando você entra no site aqui, eles já aprendem já o seu e-mail e seu nome. Porém, esse site aqui... Alguns deles você é obrigatório a colocar antes de passar para a próxima etapa Você não consegue passar para a próxima etapa A não ser que você coloque seu e-mail e seu nome ali Alguns sites... É, eles pedem e-mail, número de telefone eu não, consegui, eu não consegui um número de telefone válido que passasse do site Para estar tá mostrando mais o funil deles, tá galera? Então esse daqui eu consegui achar tanto Esse daqui eu consegui achar que simplesmente você só coloca o nome e-mail Ou você consegue fechar Mas a maioria dos funis americanos Se você não conseguir colocar o nome, e-mail e telefone Você não passa para a próxima etapa, tá galera? Então tá aqui, você simplesmente coloca aqui o telefone e-mail Oh, o telefone e seu nome, né? E pa passa para a próxima etapa. Aqui, esse funil é um funil onde ele tem explicando aqui, ó. E o funil dele é um pouquinho longo, tá, galera? Ó, como vocês podem ver, é um funil um pouquinho longo. Como a gente costuma ver no Brasil, é só o produto, a prova social, mais alguns benefícios do produto, outras provas sociais e a oferta. Aqui, vocês podem ver, ó, é bem longo, tá, galera? Ó. É muito longo o funil do, do, dos americanos. Ele está em português porque eu traduzi a página, tá, galera? Esse daqui é um dos funis que eu achei bacana. E a maioria deles, quando tem funil assim, é muito longo, tá, galera? Então, aqui, como vocês podem ver, ó, funil muito longo. aí dá um clique aqui ele já vai direto pro checkout ó como vocês podem ver como é um funil muito longo ele dali ele já pula diretamente pro checkout certo vamos lá pro próximo aqui esse daqui é bacana ó ele é um funil que tem muita gente utilizando também só que diferente desse daqui que eu achei interessante para os demais é o que o funil dele é muito mas muito longo e o que quando você clica ou se você é homem ou se você é mulher ele abre duas janelas para você ó que nem eu vou eu vou colocar aqui ó eu sou homem, tá vendo? Ele já me direcionou para a provas sociais, como vocês podem ver aqui, ó, tem várias provas sociais aqui embaixo, ó. Tá vendo? E já o checkout para me comprar um, um livro, um e-book, né? Aqui ele tá especificamente um e-book aqui, ó, e já com provas sociais. E aqui a página do produto, ó, ela ó o, ó o funil dela, ó, ó Imagine, ó o tamanho do funil de de desse produto. E a maioria dos produtos americanos tem o um funil muito grande, galera. Ó. É muito, muito grande. Eu achei bastante interessante. O nosso funil aqui, ele é muito curto. Ele é produto, prova social, produto, mais uma prova social e oferta. Aqui não, ó. Ó. É longo, longo, longo. Então, a probabilidade de a pessoa ler... A probabilidade da pessoa ler isso daqui tudo é muito pouca. Porém, a que lê... A chance de conversão é muito mais alta do que a nossa, que a pessoa só bate ali o olho e vê e compra por impulso, tá galera? O nosso marketing aqui ainda é por impulso, a gente só vende por impulso. Tem, o, tem alguns produtos que a gente vê que vende normal, sem impulso, assim ao decorrer no orgânico, ali consegue vender muito bem, mas a maioria das vendas aqui no Brasil... É tudo por impulso, tá, galera? E a gente vai pro terceiro aqui. Esse daqui foi o segundo, como vocês podem ver. Já abre o checkout esse daqui. E aqui embaixo tem a oferta, ó. Aí ele vai pro botão de checkout lá novamente, tá vendo? Aqui, ó. Ele já vai diretamente pro checkout. E o terceiro deles é esse daqui, ó. VLS. É o quê? Simplesmente só um vídeo, sem mais nada. O que acontece? Só vai liberar o botão de compra ou o botão para você ver a oferta depois que você assistir determinado tempo do vídeo, tá, galera? Alguns estão utilizando esse esse formato de VLS, o produto que eu estou promovendo tá nesse formato aqui, onde a pessoa tem que assistir um determinado tempo do vídeo para aparecer os botões de compra ou aparecer mais coisa no site. Eu tenho um, te um outro vídeo aqui que eu já deixei ele rolando, tá vendo? Eu já deixei ele rolando aqui um tempinho. Ao tanto que é, eu deixei rolar para aparecer os produtos aqui para mim, ó, tá vendo aqui, ó, aqui ele já apareceu, mas normalmente ele fica assim, ó, tá galera, ó, sem nada, ó, sem nada, ó, não, não tem oferta, tá vendo? Deixa eu já fechar isso aqui, aqui, depois que você vê um determinado tempo do vídeo, vê é, o que que o, o produto te faz, o que que o serviço te oferece, benefícios, o que que ele causa, a dor que ele ataca... Qual que é os benefícios de tudo em geral do produto? Aí que ele libera para você estar tá? vendo a oferta. Isso é como se fosse aquele funil bem grande. Você só consegue, você só vai conseguir vender para aquela pessoa que já leu bastante parte do funil, tá, galera? Isso ajuda demais na conversão. Isso ajuda demais na conversão. Você pode perder muitos leads, porém os leads que forem até até o final do funil ou verem o seu vídeo o máximo tempo possível você consegue fazer a conversão muito mais simples do que você fazer aquela venda direta que a gente está acostumada como vocês podem ver aqui ó aqui já aparece ó, é, as ofertas do produto um pote um pote seis potes três potes que nem a gente explica o nosso funil aqui ao contrário é um pote três potes e cinco potes Sendo que o do meio é o mais vendido, aqui eles colocam o de 6 garrafa que é o mais vendido, tá galera? Uma coisa diferente aí que a gente vê. Pode ver, a maioria dos produtos, o de 3 potes, é os que mais sai, os que mais vendem, porque ele fica no meio destacado. Eles não, eles colocam o valor mais alto no meio para estar tá vendendo mais, tá galera? E aqui ó, é simplesmente, depois que você lê o, o viu o vídeo, o VLS mais de 75%, mais de 50%, aí você determina qual que é o tempo que a pessoa tem que ver... Aí depois disso aí, é bem simples. Aí já vem a oferta, aí abaixo vem a garantia, vem as provas sociais e mais oferta. Simplesmente isso. O nosso, o nosso funil é basicamente isso, sem o VLS. Aqui vem o produto, aí aqui normalmente uns colocam oferta, outros colocam a prova social. Aí vem a garantia, prova social e oferta. Normalmente, basicamente é isso. O funil, os funis americanos são muito grandes e a gente vai ver isso é ao decorrer do tempo porque o Facebook ele já tá mudando como é, o iOS 14 aí ele está mudando o mercado de traqueamento de dados tá mudando o traqueamento de dados da galera que estão utilizando o iOS então é o Facebook ele tá tomando as medidas dele então a gente tem que se adaptar ao mercado e cada vez mais e mais melhorar tá galera então esse foi os três funis que eu mais vi lá fora, tá, galera? Então, eu trouxe para vocês aí, para estar tá analisando, para estar tá verificando o que, que vocês podem estar tá melhorando no site de vocês. Já que todos os afiliados possuem agora, ou vão possuir, estrutura própria, então, nada mais justo do que a gente montar nossa estrutura própria ali e estar tá fazendo o nosso funil, tá, galera? Simplesmente, eu acredito que o produtor vai estar tá disponibilizando também os funis dele, mas você sabendo montar um funil, quando você virar um produtor, você já vai saber muito mais do que o outro que só é afiliado e fica copiando, tá, galera? Então, esse foi o conteúdo aí de hoje. Os três funis que eu mais achei na gringa, tá, galera? Eu trago pra vocês aqui. E se esse conteúdo fez algum sentido pra você, galera, não esqueça daquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?